Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, Interwin, o black top do Inter e ele figura entre os melhores cartões black de cashback. Com dois pontos o cartão está chegando com tudo. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Lá no nosso blog altarendablog.com.br, o Danilo fez uma matéria aí com o Interwin, onde você pode observar aí essa matéria fantástica, o melhor cartão secreto do mercado, Banco Inter. Vamos ver essa nota que nós publicamos junto ao nosso blog. Interwin, o cartão VIP do Banco Inter, que conquista clientes de alta renda com benefícios irresistíveis, né? Bem-vindo ao Alta Renda Blog, onde desvendamos os segredos do mundo financeiro para ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Hoje vamos explorar o cartão pouco conhecido, mas repleto de benefícios e vantagens exclusivas. O cartão Banco Inter Mastercard Black BlackWin. É, se você busca um cartão que ofereça isenção de anuidade, cashback generoso, seguro de viagens e acesso salário em aeroportos, você está no lugar certo. Neste artigo revelaremos como o cartão Mastercard Black Win do Banco Inter pode simplificar sua vida financeira e agregar valor no seu patrimônio. Fique conosco e descubra tudo sobre este cartão incrível que é o Black Win. Bem, o Black Win, para quem não sabe, é um cartão Mastercard Black do público alta renda, altíssima renda dentro do Banco Inter. O Banco Inter trabalha com vários tipos de cartões. O cartão Gold, que é a entrada inicial da sua conta digital. Os clientes Inter Platinum, que é também voltado ao Inter One. O cliente Inter Black, que é voltado para o público de alta renda, segmentado entre 250 mil a 1 milhão de reais. E o cliente Black Win, que é como se fosse o private do Banco Inter, voltado ao público a partir de 1 milhão, junto ao Inter Conta Digital. Bem, qual a diferença desses cartões para o Inter Black? Vamos dar uma analisada juntos aqui. O cartão do Banco Inter Gold pontua em todas as suas compras 0,25% de cashback. No Platinum, 0,50%. No Black tradicional, 1%. E no Black Wing, que é esse daqui, 1,25%. Podendo chegar a 1,50% caso você tenha cadastrado o Inter Pass, você fez uma assinatura do Interpass. Esse Black Win pontua 1,5, 1,5 em todas as suas compras. O Black tradicional 1,25, caso tenha assinado o Interpass. Tá? O cartão ele não tem anuidade para sempre, possui quatro cartões adicionais inteiramente grátis e limitado às salas VIPs do lounge que o titular e os quatro adicionais. Dois adicionais você contrata pelo aplicativo e dois você contrata pela central de atendimento. O valor mínimo de aplicação para ter o Inter Black Win seria de um milhão de reais. Tá? Na versão Black tradicional, 250 mil já é possível na aplicação, já o Black Win a partir de um milhão de reais. O dólar praticado é o Petax do Banco Central, mais em conta. E o spread do cartão é 4%, como de outros bancos digitais aí. Além disso, o Inter também tem aí um atendimento exclusivo para esse cartão, junto aos clientes BlackWin. Win. clientes ainda têm acesso a carteiras administradas, fundos exclusivos, é, planning, adivisor em planejamento de patrimonial, sucessórios, entre outros mais aí serviços que o cartão te daria. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê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 Seria um consultor de investimentos para o público e também para cuidar da sua carteira, além de cuidar da sua conta corrente, Blackwing. Justamente eu vejo que seria realmente uma conta de alta renda, como se fosse um private, mais voltado para o digital. Tá? Pelo cartão não cobrar anuidade e também te dar acesso ilimitado à sala Zip do Lounge Key, e com o cashback de 1.25, pode chegar a, a 1.50, acaba se tornando aí um dos melhores cartões de cashback do Brasil. Né? Se você não pagar nada, é 1.25. Ou seja, se você não assinar o Interpass, você vai ganhar 1.25 de cashback em todas as compras. Acaba sendo um cashback generoso para o mercado. E também nós anunciamos aqui que teremos pontos ao cartão do Banco Inter, tanto no Gold, quanto no Platinum, no Black, o Black Win e o Corporativo. Ou seja, o cartão te dará a opção de você escolher é, cashback ou pontos, né? Então, ficará mais atrativo ainda para com os seus clientes. Portanto, tá aí para vocês o um resumo desse cartão Black Win do Banco Inter, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Pedro Investi, um grande abraço! Ramon Gomes, um grande abraço! Fábio Barros, um grande abraço!